Olá amados irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Paulo Lopes e você está no Teopa Lava Org quero te convidar para estar conosco no estudo Teologia do Espírito Teologia do Espírito é uma metodologia de ensino baseado no Espírito Santo a ele foi confiado a tarefa de conduzir a igreja e nós vamos estar no próximo mês estudando, aprofundando a teologia do Espírito. Eu queria te convidar para estar conosco. Em nome de Jesus, nos acompanhe. Viu? Você vai encontrar no Facebook o link que vai levar você para a teologia do Espírito. Viu? Vamos ter aulas e você não pode perder esta oportunidade de aprender um pouquinho mais Teologia do Espírito é baseado no Espírito Santo E não na letra, porque Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica Fica na paz